Ora, muito boa tarde de novo, aqui no evento Corporealidades Cos Humanas, edição número 1, lamentamos desde já o atraso de uma hora e mais que uma hora, mas temos uma, uma, um problema de se não termos os, pan, os panelistas, não é? As pessoas que vão apresentar, ficamos um pouco pendentes. Então vamos avançar com as pessoas que estão aqui que temos, tanto o Henrique Franco que ele é doutorando aqui no IAC no Instituto das Humanidades e Artes e Ciências aqui da UFBA e com a artista Lali Krotrodzinski que está connosco por Skype ali, ainda não <risos> pequenininha mas já vamos pôr ela maior e então, a Lali Lali, você me referencia onde é que está, porque eu estou perdida. É, ah, assim, tudo bem, eu aqui. sou da... é para falar de onde eu sou? É, é só a afiliação, sim. Tá. Então, eu sou doutoranda na ECA USP, na ECA. Pode, pode discriminar o que é, porque ou assim, só... É a ECA, Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Eu estou ligada ao Departamento de Artes Visuais. E a minha orientadora é a Silvia Laurentes. Eu sou bolsista da FAPESP. E a minha pesquisa se chama Cut Up lei. Ah, e você está fazendo o seu doutorado, certo? Sim. Muito bem. Eu já qualifiquei, estou na segunda parte do doutorado. É. Nossa, aí o, o Henrique também já está finalizando, né? Certo. Então, ótimo, porque não se conheciam e, e, e pode ser interessante aqui a discussão. Vamos então passar a, a apresentação dele, de, vai passar o vídeo e ah. vai falar sobre o projeto de colaboração que está. Por aqui a janela. atividade, né, no, no performance da dança com tecnologia, né, Mesmo. então, assim, é o projeto que ele já começou a desenvolver desde a graduação, aí ele continuou agora no mestrado, e eu também estou interessado na, na ideia do, do audiovisual, né, a partir do movimento, então a gente acabou fazendo essa parceria, né. É... Tentamos explicar assim rapidamente como um pouco a gente trabalha, né? É, é óbvio, o Rian faz parte da dança, né? Ele, ele, ele é o dançarino. E tem todo um sistema que a gente tem ido aprimorando, né? Desenvolvendo por mais ou menos um ano e meio. Né? Aí esse sistema consiste em umas, tem umas projeções, né? Que são duas telas. Eles têm ido também mudando um pouco o formato de projeção, né? Antes, esse foi mais ou menos um ano atrás, que era mais um tipo um cubo, era 90 graus, mas as últimas apresentações que a gente fez, é mais aberto, né? Também com a questão de, de visibilidade do público, né? Dá, dá para ver mais, de vários ângulos, se, o, se as telas estão mais abertas. Né? É, então o que acontece aí, aí tem, não dá pra ver muito aí no, no vídeo, mas tem na frente dele tem uma câmera de vídeo, tem um sensor Kinect, que é para captar os, os movimentos dele, tem um microfone, às vezes tem dois microfones, é, e tudo isso vai conectado a dois computadores, né, esses computadores, tem um que está processando o vídeo e outro que está processando o som. que a gente está trabalhando é, tanto a parte visual quanto a parte sonora, né? É, simultaneamente. Então, é, como é que funciona o sistema? É, é, o Kinect capta os, os, os movimentos do Rian é, e os microfones captam o som, às vezes o som do, do peso né? Exato, às vezes um, a gente usa um microfone de contato no piso diretamente, aí ele capta não, essas batidas não, que, ele, que ele vai gerando com a dança. E também a voz, não? às vezes aí nesse, nessa, nesse vídeo a gente tinha um microfone vocal, radial. Né, Isso, depois a pode, pode achar um pouquinho mais. Isso. Aí ele pega a, a, o som da voz, né, dele, a respiração, esse assim, tipo de, de sono né, que ele está produzindo. E, e a ideia é que o sistema todo que, que eu fiz, né, que eu, desse, eu programo, o né, programa, numa linguagem que chama Prioridade, que é né, uma linguagem para, principalmente para criar projetos audiovisuais. Né. Então, o interessante é que a gente, a gente, a partir dessa parceria, começou a criar um sistema do jeito que a gente quer. Né? A gente não está dependendo de uma tecnologia pronta, de um sistema pronto, sendo que a gente vai criando um sistema com um processo criativo, junto. Né? Tanto da dança, quanto do visual, quanto da parte sonora. Então, a gente nesse sentido, a gente tem essa liberdade né? de fazer escolhas, de mudar coisas, de aprimorar. De... É uma coisa tipo de trabalho mais flexível. Né? que vai depender do sistema que já está pronto. Que já, como também, Isadora? Tipo Isadora, sabe? Aunque isadora é um que Isadora também é modular, né? Então, ele permite criar Isso. vários tipos de configurações diferentes. Mas ele começou, sou Ryan tinha começado com Isadora. Exato, assim. ele, ele fazia com Isadora, só que a Isadora não um foi comercial, né? Que é caro, né? Hum. E a gente não tem grana para pagar esse tipo de licença, né? Que são, pode ser 500 dólares numa licença só, para um software desses. E tem essas limitações né, também. É, essas coisas que são pensados, no caso de Isadora, para dança e tal, mas mesmo assim tem suas limitações quando você quer fazer uma coisa diferente do né, que está proposto dessa estrutura, aí você fica preso, aqueles que de, já de, de, de desenvolveram. Então, é outro tipo de, de. A gente interessa, a mim me interessa pelo menos muito essa filosofia né, de, de software livre de trabalho colaborativo, né? que é um pouco a forma como funciona esse tipo de tecnologia. Né? Ela é desenvolvida por uma comunidade de artistas, de músicos, de programadores mundiais. E, e todo esse conhecimento é compartilhado livremente. Sim? Qualquer pessoa que trabalha com, com música, com a parte visual, audiovisual, dança, enfim, vários tipos de linguagens, pode aproveitar esse, esse conhecimento que está sendo desenvolvido em uma comunidade né, mundial. É, então, por, por esse lado, né, então a gente consiga, basicamente, como como está proposta essa, essa, essa peça né, que a gente chama de proposta interativa, é, é baseada na improvisação, Sim. só que a improvisação ela está ligada com, com aquele todo o sistema né, tecnológico que a gente tem ido desenvolvendo, né? Então, o que o Rian faz um pouco, o que a gente também faz, tem, tem algumas coisas, digamos, predefinidas, né? Algum, alguns tipos de processos do vídeo e do som predefinidos, mas só que eles acontecem diferente cada vez que a gente apresenta a performance, sim? porque eles têm vários elementos de aleatoriedade, sim? que no que decidió que debía ser así, ¿no? Y ya sale autoridad y mismo que sea programada. Ella también ha tenido un proceso, ¿no? de desenvolvimiento ¿no? Porque a veces eh, con sistemas, ¿no? Eh, informáticos, a, a, a aleatoriedade, aleatoriedade acaba, acaba sendo predecível, né? acaba virando predecível. Né? Depois de um tempo, a gente deve trabalhar com o sistema, a gente percebe que, que ela fica parecida. Né? Uhum. Então, tem tem várias estratégias para que isso não aconteça, né? então, a gente tem vários tipos de configurações, né? que elas vão mudando à medida que a gente vai apresentando a performance. Né? Por exemplo, parâmetro do, do movimento, do rião, que está ligado, por exemplo, com a, a posição da cabeça. Às vezes ela mexe com um tipo de parâmetro, sim? e às vezes de, é, é, vai mudando, né? Esse parâmetro de, é, vai mudando durante a performance. Ele, a gente criou como um relógio, né? Que, que, ele, que ele vai mudando os tempos, a gente chama de senos, né? quando vocês percebem aí, a, a imagem, a projeção, vai mudando também, né? Tem vários tipos de, de processamento de vídeo. Ele vai mudando a partir do programa que a gente criou, né? E ele muda de forma aleatória. A, gente, a ideia é que ele... A gente sabe que, que elementos tem, mas a gente não sabe quando vão aparecer, nem quanto tempo vão durar, nem qual vai ser a configuração exata dos parâmetros, né? Então, o gian nesse caso, ele tem que estar ligado, né? Como, como é que leva a interagir né, com essa tipo de surpresa, não? com esse tipo de o um acaso. O acaso, que, acaso entre aspas, né, porque é um acaso mais ou menos controlado, mas que a ideia é que, que seja realmente uma improvisação, essa é da improvisação tanto da parte tecnológica quanto da parte do corpo, não, do dançarino, do, do movimento. E aí a gente vai, ter esse processo, né, é, de, de, de mais de um ano, né, tá a gente trabalhando com esse sistema é, e a gente já tem tirado coisas, tem aprimorado outras, né, é, tentando, é, é, buscando é, essa, essa expressividade, essa, essa ideia de composição é, ao vivo, é, tanto na parte audiovisual, quanto na parte da dança. É mais ou menos sexto, né? Agora dá pra ver de você. Como é? As você dá pra ver, Exato, sim. Aí é só que às vezes no vídeo não fica muito escuro, mas aí dá pra ver, não? Que são duas telas. A gente tem dois projetores, uh -huh. é... fica uma transparência, é uma tudo, é, né? Fazendo exato, um e ela fica ela fica atrás. Olha, né? agora aqui vê se melhor fica babaca. Isso. Então é uma interação contínua entre, entre a imagem, digamos, digital, né? a versão digital do da imagem do corpo do Rian, com a dele mesmo, né? a, a, a, que ele está aí no, no palco, né? no cenário do teatro. Então, uma, é, é isso que a gente também está interessado, essa interação contínua entre, entre essa digitalização né? do, do corpo, do movimento, e o que acontece né? é, o que ele está dançando mesmo. Né? Aí, quantas situações, a gente tem agora cenas tem umas cinco diferentes, né? então variante, né? Aí foram foram escolha, né? Esta, por exemplo, não lembro de... Que Sim, a foi... aí a gente foi fazendo escolha com tipo de, de estética, não? tipo Esse de visualizações é. de som, que a gente achava interessante não? para interagir com, com o movimento, né? Uhum. Então, por exemplo, essa, essa daí depende da quantidade do movimento que é. ele faz, não? se ele fica quieto, a, a projeção desaparece. Aí se ele começa a mexer um pouquinho, aí se aí ele fica quieto, some completamente a projeção. Aí quando ele volta a mexer, aí começa a aparecer nova imagem aos poucos, né? Então tem como, como esse tipo de, de é interação. Que já deve ter mudado para outra coisa, que eu time a mexer, já não é o mesmo. E, e o som também, né? É, é... Também muda São vários tipos de sons também, né? e E é, é conectado com a situação ou não? Aí a gente, na, assim, nessa, versão, nessa versão, é. estava completamente ligado um tipo de imagem com um tipo de som. Mas a gente nas últimas versões mudou. Agora pode ser qualquer tipo ah. de, de imagem com qualquer tipo que, de som Aqui, por exemplo, não tem imagem, é só o som. Também acontece, né? É, só que aí não dá para ver, aí tem, que não Até dá para ver por causa da, é. da gravação. Mas ah. aí, aí, aí dá para ver. Tem porque, uma coisa mais sutil, né? Por causa da luz, né? Aham. Do... Uh -huh. Então... Ah, estou vendo agora. Estamos vendo agora. E a gente apresentou a última vez lá num festival no Rio, em dezembro. Festival lá no Teatro Cossos da da Alveca, no Rio de Janeiro. Aí de... eu vou... É palco. É É ao vivo. Vou, é, então... Né? Só que esse é o um registro né? que a gente faz. É... Esse é quase que o né? mensagem, né? Uhum. Tá bom Obrigadinha Obrigadíssima É Para aqui Aí Vamos agora Voltar aqui A Lali Aí eu vou por uh, uh, Vou por então O teu powerpoint mas era bom Queres ter alguma, algum bocadinho assim Sem o powerpoint, assim sua imagem grande Ou, ou depois? <missime> depois? <missime> tá bom, então eu vou abrir <missime> Aham, <-ha>, ok <missime> Ah <missime> Ok, então eu, eu Tiro você do ecrã, da tela Fica só o powerpoint isso um, hum. como chama Corporealidade sério? por onde é que foi onde é que foi desculpa que entretanto se perdeu Ok, então está já está. está a ver, está a ver na tela bem, está bem, mais ou menos. Então pronto, está aberto para si. Tá. Então eu quero agradecer a Bel, pelo convite. É, a gente já se conhece há algum tempo, a gente se encontrou em outros encontros de dança e tecnologia, e estou muito feliz de estar tá participando desse evento, nessa escola, ao destino também, é, no século passado. <risos> de um tempo atrás. É, eu também faço parte do grupo Realidades que é dirigido pela Silvia de Laurentes, é, e, e é interessante esse nome Corpo de Realidades, né? Porque, uh -huh. é porque é, a gente coexiste com várias realidades, né? E a gente vai tipo, Twitch, né? Vai trocando de canal e, e, e trabalhando com esses canais do corpo. Né? Então, é, acho bem bacana esse nome. Eu queria falar sobre o pós, a palavra pós-humana. Pós-humana. Né? É, não sei se vocês já discutiram aí, mas é, eu tenho um, um certo cuidado com esse termo. Porque para mim, pelo menos, eu acho que a gente está tendo é, que a questão da gente ter é, é tanta tá, estar com tecnologia dentro, fora do corpo, um um, uma hibridização, eu não acredito que isso seja um acontecimento pós-humano, que é uma coisa bem humana. Isso, eu depois, aí, eu, depois aí a gente discute. Já, já surgiu sim já essa questão e eu depois já eu, respondo a isso, tá? Tá bom, tá. Não. É, mas não é uma questão questão, eu queria pontuar e eu faço nem a ideia de se que vocês tivessem discutido, né? Isso. É, pode passar para o próximo slide, por favor. Então, ah, eu. Tem uma formação de várias técnicas de dança, eu nunca quis me formatar por uma técnica específica e eu percebi que esse meu interesse de trabalhar o corpo em diversas é, modalidades, poder né, é, entender é, diferentes formas de articulação dos movimentos. É, trabalhar junto com um movimento uh, gerado por um dispositivo tecnológico. Então, eu trabalhei com algumas tecnologias ao longo de bastante tempo e hoje eu preparei para falar que já que o laboratório de mocap é... Eh, enfim, está sendo mobilizado Isso, e envolveu várias atividades no laboratório. Eu vou falar sobre Sim. um trabalho que eu agradecei, anyway que é o Valente de Falik, que uh, tem o um, uh, um Motion capture eu uso um o motion capture um, foi um, uh, que eu usei, única até agora, mas uh, que foi usado como. Uh, forma de extrair, que de, de, de dados do sistema. E aí eu vou mostrar para vocês algumas imagens para ir conversando sobre a poética, mais especificamente sobre a poética que me, que me moveu e que me inspirou a fazer o trabalho e que eu pensei as articulações entre esse banco de dança que foi criado pelo sistema e o interator que, que é, interagiu com a instalação. É, eu... Ah, e outra coisa que nesse desenvolvimento eu, eu queria que a dança fosse criada na tela, né, a partir dessa uh, interface não tivesse nenhuma marca de estilo específico de alguma doença então eu utilizei o uh, um, um sistema Lada de ações de esforço para pensar uh, para criar as pequenas células geográficas foram é, criadas no estúdio de Mocarp. É, então, a é, partir de, das passagens de entre uma dinâmica para outra, e, e daí isso foi feito lá no estúdio, de forma que a gente teria um módulos que fossem se unindo e que eles é, tivessem uma sempre uma mudança de, de dinâmica, né? A pode ir para o próximo Essa Eram imagens ou eram vídeos, animações? Não, eu já vou mostrar Tá, tá, tá É que eu vi já, mas acho que nunca vi mesmo o movimento é, é, é, e, Mas ainda tá, não, já lembro o que é, dois, é dois, duas dimensões é. Já lembro Foi de 2010 é, é, E as é, duas então, teve, também teve essa, essa questão, que a, a imagem do público era escaneada por uma câmera que filtrava o infravermelho então a gente tinha só a, a silhueta né, da pessoa. E essa silhueta se juntava com o um banco de dados e. Eh, Daí pegava uma, uma célula de movimento, depois ia lidando com outras é, de forma andômica, né? e a gente nunca sabia que tipo de combinação que essa ciclopédia ia criar ao longo do tempo, junto com outras que também apareciam na tela. Né? É, pode passar para o Aí, aqui neste conhecimento somático, portanto, é a prática em relação com uh, o Laba, não é, que utiliza essa base. Ah, então, deixa eu falar um pouquinho, pode testar. fechar, né? obrigado por é, indicar isso. Na verdade, eu, eu quando vou é, fazer, programar, né? é pensar num um, um sistema, não que eu programo para trabalho com programadores, mas... Quando eu vou pensar num sistema, o, o algoritmo e a forma como vai ser apresentado e, e a forma como é, o sistema funciona é pensado de acordo com, com sensações e, e formas que eu processo o movimento, no meu corpo. Então, é, é daí que a, a minha base... É um conhecimento somático é, pessoal, mas que visa estimular o conhecimento somático das, do público em geral. Ah, isso. Aí é daí. Ah, então, aqui eu só quis. quis é, essa frase do Corpo é. Eu acho muito interessante porque o motion capture, ele, faz, ele permite essa distinção entre dançarinho da dança e de forma que outros portos podem é, estar naquela na mesma situação, né? experimentar aquela mesma situação, nem que for através de uma simulação, né? que é o caso do motion capture, Do motion capture depois de processado, né? é então, uma questão interessante, essa aí eu quero responder. How can we know the dancer from the dance? Não é? é pronto, esta separação, mas que ao mesmo tempo a, é, a pessoa reconhece a pessoa, apesar de estar em outro corpo virtual. Isso. Interessante. isso. É, faz passar para o próximo. Ah. Aqui eu estou mostrando uma sequência, são só, só imagens né, uh, essa é a Avenida Medial, que vocês deve, devem conhecer aí é na escola, uh, e... ela... deixa só a primeira ah, desculpa, sim ela falou nisso logo, quando eu, ela é, ela é minha, foi minha, é minha supervisora aqui do, do pós-doutorado. Então, nós trabalhamos juntos, porque ela é certinho, e eu queria corpo que tivesse essa experiência para é, poder ser o corpo que vai encarnar né, a dança virtual e, e pronto. Daí a gente foi, nós duas fizemos parte dessa compilação por banco de dados nesse Agora pode mudar e O que eu quero mostrar com essa é sequência Pode ser, é, pode ir mudando agora. E é do corpo dela... Só os, pontos. os, os, os sensores para o computador, para o programa. E para o... Aí, aí a pessoa no, na instalação, ela ficava nessa posição e aí você vê a fluida dela para a próxima. É... E aí, pessoa, que, já é do, bidimensional aqui. É, é, a pessoa do público ficava nessa posição, ela era captada a cinqueta dela isso, e ela aparecia depois nessa sequência de telas, colocadas, eram os né e as pessoas, tendo captado a imagem dela, desciam, era um outro andar, desciam nessa parte das telas de o John o desenvolvimento da dança, da figura dela autonomamente, né? separada. Mas, portanto, é, é, é ver a silhueta, portanto, é, é... Depois eu tenho mais questão. Oi? É só... é, é depois eu tenho uma questão, não é? Não... Tá. Pode continuar. Tá, então, e nesse jogo foi feito um jogo estético, na verdade, falando da silhueta do esquerda, é, é animada, com, com Blender, com um, um banco de dados que é 3D. Então, ela causa algumas informações, principalmente nas viradas, e, e é uma informação, uma, uma de que eu acho que é muito interessante e eu quis explorar nessa obra. Né? Falou em informação. Em Isso passa para frente é, é, não pode deixar o okay, okay. Sure. É, nesse caso a interação do público é, ela, o público empresta a imagem dele para a obra e depois vai visualizar uh, e se identificar a partir da fluência dele com movimentos que ele nunca teria feito uhum. né outras pessoas fizeram, no caso a Meio. E, e essa, esse jogo, é, para mim, é, é, o, isso se fecha na hora que a pessoa pode se imaginar é, realizando movimentos que ela não conhece ou que ela não faria normalmente. E isso, para mim, é, tem uma poética voltada para essa de possibilidades de documentos. E, é, e agora pode passar para o próximo, por favor. Ah, é, é, é, essa imagem é tipo é um, é, um, uma série de, de revistas, na verdade, que são... De design de fontes, né? de, de escrita, e de design gráfico. Né? E, e eles, é, eu acho muito interessante a forma como é associada a, a, a, a parte gráfica com, com sensações e, e estados de movimento. Né? E, e é mais ou menos dentro de, desse tipo de associação entre imagens e, e sensações que, que, eu, que é o meu trabalho, porque a ideia de, de trabalhar com várias, é, várias passagens entre é, todas as duas dinâmicas de esforço do Lava, é, seria na verdade uma, uma ideia de abarcar possibilidades tão diferentes quanto essas de dinâmicas que seriam um que formariam um repertório daquele valente né? uhum. e aqui eu termino a apresentação para dar mais tempo para a gente conversar e gostaria de ouvir os comentários que Tá bom. Obrigada, sim. Muito bom. Deixa eu tirar, então, aqui. Tem um último slide com o meu, meu e-mail e tá? tal. Um oh. dois... ah, Desculpa a Desculpa aí, mas eu abro de novo. Nunca. Tá. Uhum. Porque é bom. ai Não, não guardou. Não, não, não, não, é rápido Como era a cor? Essa imagem da capa é uma das imagens da... Aham, uh -huh, isso Bonita coreografias 2D é algo que eu publiquei a minha dissertação de mestrado, ela está online. Lá eu falo de várias coisas a respeito desse caminho. que eu estou o doutorado. O doutorado também, portanto, é dentro desta, desta, desta área, esta tendência né, de coreografias 2D. Certo. Isso. É, a minha pesquisa é contínua, ela vem da experiência artística e daí eu fui levar isso para a academia. Então, começou estou com um, um tipo de um estudo de como eu abordei aquelas mídias todas que eu indiquei, né? No começo, psiquiatra, fotografia, vídeo, é, um, motion capture e, e outras coisas, e... E agora, no doutorado, eu vou uh, continuando e pretendo trabalhar com, com Bidata e, e inteligência artificial para gerar, uh, gerar dinâmicas no, no vídeo, em vídeo. Isso. Eu, eu já, antes de esquecer, eu quero dizer que integrei o seu trabalho numa... Na, na licenciatura EAD, aqui que o iniciou, foi o ano passado, e aí eu tive, quer dizer, eu me interessei e estava procurando professores de, para dar a disciplina de dança em, nas culturas de rede. Hum. Então, eu integrei exatamente este balé digitalic uh, como um, um exemplo né, de, de trabalho de utilização de novas tecnologias né e eu aí estudei e aí dei, dei, dei a ideia daí dei a perceber realmente que você uh, desenvolveu o trabalho nessa forma progressiva a partir da, do trabalho de performance utilizando projeção e não é começando a utilizar cada vez mais coisas e mas mantendo digamos uma uma mesma abordagem é? definindo a pouco e pouco mais a sua abordagem aqui a, a este tipo de trabalho né Achei eu queria referir isso. Então, uh, podemos abrir então um pouco de discussão aqui com o Henrique. Uh, eu para já gostaria de, de mencionar assim uh, as coisas que me salta uh, da relação dos dois trabalhos, que foi, uh, por exemplo, a questão do repertório. De alguma maneira falou sem repertório. Então não é uma questão, mas. Uh, Talvez aqui tenha mais a ver com o trabalho do Rian. Né? eu De, acho que também vem evoluindo, assim, na, do trabalho, este projeto vem do mestrado. Né? Ele já vinha desenvolvendo o trabalho da, da licenciatura, da graduação e tal. E desenvolveu, ele estava um pouco ligado ao Isadora. Né? Aí consigo, com o Henrique, ele abriu um pouco. Mas, pronto, é, é só, foi, foi uma palavra que os dois utilizaram. Mas, para mim, é, tanto o aspecto mais assim relevante, é realmente a, a forma como estas mídias, não é, fazem a tal expansão da popularidade não é, em, em como, uh, no caso da, da Lali, também ter uh, a parte participativa do público, não é, das pessoas que vêm, e neste caso, neste Balé de Lali uh, as pessoas que vêm e aí têm, por exemplo, esse a sua silhueta com outra pessoa movendo o seu corpo, não é? Acho isso bem interessante de ter essa experiência de outra estar noutro, noutro movimento, não é? E noutro corpo também, porque é isso, é quase como uh, o corpo em movimento é uma coisa que é inseparável, não é? Tem que haver sempre um corpo para haver movimento humano, não é? Uhum. E então, uh, vou, gostei bem desse jogo. E aqui, com o aspecto da autoridade, e também no trabalho do, do Rian e do Henrique, de ter, de ter também o seu próprio corpo, não é? Estando nestas representações, nestas outras mediações do seu corpo, se tornar também outro, outro corpo, não é? Ele aí ter, é, já não é o seu corpo, já, já é outra transformação do seu corpo, é quase aquela. o aspecto da alteridade, não é? De nós estarmos sempre. de haver aquela coisa de uma, uma certa. É, não é, mais, não é, é transcendência, mas é aquela coisa de ser hum, uma, uma percepção diferente do corpo, não é? O seu corpo com um o movimento de outra pessoa, o seu corpo mediado desta maneira, com aqueles efeitos, não é? E desaparece aí, não é? Mesmo quando era a imagem dele ali igualzinho, até parece que a imagem em vídeo era mais realista do que ele mesmo em vídeo. Portanto, acho bem interessante esta relação entre os dois, dois trabalhos, de, do lado também de uma versatilidade em termos de não haver uma técnica, uma, uma abordagem, não é um, um tipo de dança específico, mas ser bastante aberto, não é? Eclético. E o que acontece, eu acho que <coughs> ah, é muito mais acessível, por exemplo, mesmo foi a Lenir a fazer as tais Improvisação com a, as ações de movimento, não é? os, os, as qualidades de movimento do Laban, não é? mas é toda uma improvisação, não? as coisas não são assim muito estáticas, não é? outra pessoa fará a coisa de outra maneira. Portanto, e esse aspecto eu acho bem interessante de não ser uma prática, uma coisa que é fechada. O período é a pessoa vai apresenta. Portanto, é outra noção aí de repertório, eu penso. Não é? Que fala sem -se repertório mais, eu penso, num sentido desta relação que se estabelece com a, a maneira de trabalhar a, a, a dança com a tecnologia, certo? Tanto como é que se vai criando os processos, as formas coreográficas e, e, e interativas, não é? De, e também isso vai ligar com também com a tal com a, a imagem do lado visual e sonoro. Eu não eu não percebi não, você nesse trabalho tem tem tinha o lado sonoro também. De música ao som, Lauri. Sim, sim. É, é Como eu fui de... impressionante. <fí> <s frustration> né, é, eu trabalhei com óculos coreográficos, então eu criei coreografias com a Lenira, mini coreografias que ela executou, e essas mini coreografias eram conforme a, a, o sistema recebia essa. É, silhueta, elas vão se grudando e, e daí fazendo aquele percurso durante, a, a, através daqueles painéis, né, os quatro painéis, né, sempre uh, nesse sentido. E, e a, a SOM foi criado com o escudo, do o e a gente deu pedido a ele criar também órgãos, de sonoros inspirados nas dinâmicas do aba então eu expliquei para ele, procurei, é, assim como aquele, a, aquele, aquelas ilustrações de design que mostram ah, o corpo e tal, eu procurei transmitir isso para ele de alguma forma hum. e os módulos uh, uh, sonoros foram criados a partir disso. E, e, e eles também é, eram acionados tá, ao acaso, então iam se juntando a, ao longo da permanência da instalação lá no, no espaço positivo. Então nunca ficava uma vez na sonoridade, porque ela, ela ia se modificando. Você quer Estou aqui pensando, mas eu tinha uma pergunta, Essa obra que você mostrou, ela funciona só em um espaço positivo, assim tipo instalação interativa, ou... Esse é o formato dela, né? É, na verdade, eu mostrei essa instalação em duas situações. Uma foi na Bienal de Aço Tecnologia, o Cultural, é, e ficou lá por três meses com a participação do público. Em outra situação, eu fiz uma versão pocket, onde o programa já tinha silhueta. Então ele ia pegando as silhueta, o banco. E, a, e a, o balé acontecia também. Assim. Ah, tipo, automatizado, né? Já nessa versão. É, é, é porque a, o programa aconteceu. É, tem duas partes, na verdade, a captura da, das silhuetas e depois a articulação dessas silhuetas com os gomes, né do, as estruturas uh, do blender para fazer a animação em tempo real. Então o, é, no já foi criado um banco de silhuetas. Ele bastava pedir para ele acionar o e ele aplicando as poetas e, e fazendo elas dançarem. Ah, legal. E o vídeo de, de, dessa... Ah, no caso, no caso, você vai criando como um arquivo né? de, das, das silhuetas que está sendo criadas, né? Uhum. Ah, que interessante. E. Mim, o do de <risos> E, e você sempre, para essa hora, sempre trabalha com pessoas, digamos, qualquer tipo de pessoal, também trabalhou com dançarinos profissionais para gerar essas, essas coreografias, silhuetas? Bom, no caso do campo de trabalhei com a Lemira, eu mesma também fiz alguns modos coreográficos, ah, okay. né? E dependendo do trabalho, eu trabalho com. Eu gosto de trabalhar com outros bailarinas, ou coreógrafos, mas nesse trabalho eu queria que o público se visse dançando, okay. se percebesse dançando de alguma forma. Né? Eu, eu gosto muito dessa ideia também de, de desmistificar um pouco a dança. Eu acho que todo mundo é capaz de dançar, okay. dançar aqui com as pessoas e gosto de estimular isso através do meu trabalho então em geral eu penso que coisas interativas possam ser feitas tanto com por, por, por uh, artistas, maravilhosos, quanto por pessoas experientes então tal... é eu agora estava pensando aqui na, na tal porque eu normalmente é é, é o contrário como o cap não é a pessoa consegue reconhecer o seu movimento no outro corpo. Não é? no, no, corpo no corpo 3D, ou, ou, ou 2D, no outro corpo. E aqui você fez ao contrário. Ah, neste caso, ah, o corpo da pessoa, em silhueta, tem o movimento de outra. Ou seja, mantém, digamos, a silhueta, mantém o corpo e o movimento é outro. é o de outra pessoa. Portanto, acho, acho isso interessante de, da relação. Outra coisa era... Bem, tem a questão do pós-humano que eu gostava de referir, mas era outra coisa ainda. Ah, eu gostava que você mostrasse, porque não mostrou o vídeo com isto, com as figuras, a tal bidimensionalidade, que é muito interessante, porque não, não é, nós vemos as figuras todas assim, flat, não é, uh, em 2D, mas depois elas a moverem-se, fica, parece uma tira de papel que se, não é? Elas movem-se como se fosse um espaço 3D, não é, mas tem é silhueta. Você tem um link aí justo por dentro. É, veja se, se passa aí um videozinho, um link. Eu vou, eu vou procurar é. aqui. Desculpa, é. como eu achei que era muito pouco tempo, eu falei, ah, não vou Não, é como já agora, como não temos aqui muita gente, e eu posso falar na questão do pós-humano, que é sempre uma coisa que já, já voltou, na, já, já surgiu, com a Lela Queiroz. Você conhece, não? Conheço, eu vi o painel que ela participou. Ah, massa, que contente. É, eu, eu acompanhei alguns dos hum. painéis. É, então, é, é, então ela abordou também essa questão de, de, de, da, da ideia do pós-humano, do conceito dominante, realmente é esse, da pessoa já, já, tipo, já, não, precisa, já não é o corpo, já é o, o computador, a inteligência artificial, a pessoa já tem os dados, quase o cérebro já está no computador, já Sim. quase um, uma transcendência do corpo, o corpo é a limitação, aí a pessoa tá aqui que já, não é, eternamente, quase uma, uma, uma visão assim de transcendência religiosa e tal. Eu esqueço-me do autor. eu vou passar um pouquinho que para o, o... Tá. e aí é. sim, E aí uh, realmente surgiu outra noção de pós-humano pela, pela Catherine Hales, já foi em 91, o livro dela. Em, em como é que nos tornamos pós-humanos, e então ela ela reclama a mesmo a, uma alteração do termo, da, do conceito do termo, porque realmente esta noção de pós-humano não tem a ver com não sermos mais humanos, tem a ver com exatamente continuar a integrar o, a fisicalidade do corpo, todo tudo o que já é um analógico, não é? Tudo que nós somos, e não substituir por outra coisa, mas sim integrar, porque realmente a tecnologia não existe sem nós interferirmos, sem clicarmos, sem interagirmos, seja com o computador, seja com o que for. Portanto, ela, eu aí identifiquei muito esta coisa boa da, da incorporação, da corporalização, mesmo na naquelas experiências de vir, realidade virtual, não é? Que a pessoa está, tem que haver a interação do for para acontecer algo, não é? Portanto, esta coisa da, da tecnologia. Existir sozinha também é verdade, não é? Já existe inteligência artificial, já autónoma, é? Até o seu, o seu trabalho, não é? Ele vive autonomamente, cria a sua aleatoriedade, não é? Mas alguém fez aquilo, não é? Foi alguém, uma, foi uma pessoa fisicamente teve esteve ali e, e tudo que está integrando, neste caso tem corpos, tem, não é? Tudo registado, portanto, é, e acho que esta abordagem de facto de ser por realidades pós-humanas, hum, desculpa, tem aqui Uh, o facto de ser estas corporealidades é exatamente para enfatizar isso, portanto, de serem como uma tal expansão do corpo sem substituição e aí pelo contrário uh, não é, haver a ampliação, uh, a alteração de percepções e, e de ser esse corpo que vai também uh, fazer com que se desenvolver tecnologias mais, tenham em conta mais este corpo físico. E não que o façam reduzir, tipo, pôr só no teclado. É, está Isso. Está muito... Que é a tendência que predomina também, não é? Estarmos no celular, ou seja, uh, o corpo não é se comprime. Estava hoje um, um professor, João Garcia, a falar que foram 900 milhões de anos para nós nos aprimorarmos, não é? Na, na, na sobrevivência, através do movimento, uh, não é? Para agora. E estarmos sentados, ficarmos sentados a ver coisas e, e a ver os personagens a a, a, a moverem-se mover por nós. Portanto, é, quero mais uma vez que, para mim, é realmente essa a, a Catherine Hales. Portanto, ela tem esta abordagem, mais das, ela é engenheira também, portanto, ela foi a cibernética, neste, foi do domínio da cibernética, realmente, que, que desenvolveram o esquema do autor, que ele é muito importante realmente nesta nesta teorização e digamos foi a partir daí que se criou não é a ideia de do como é que se cria um computador a imagem de uma determinada noção de humano não é e, e também essa noção já quando se criou já era já era ultrapassada não é nós podíamos ter aqui outra não é? outro tipo de interface e não caso aqui porque estamos na, ainda estamos no, no, na na máquina de escrever não é ainda é muito uma, uma uma representação da realidade no papel é, é telas é coisas uh, pronto um os mundos virtuais eu acho que saem um pouco muito isto eu lembro-me do Ted Nelson não é que foi todo o concerto realizador também de ele estar arrependido de não ter mantido essa visão meio, bem mais fora da... uma outra realidade não é uma uma realidade mais imaginativa que nós temos não é que imaginamos e só para referir só para referir realmente Uh, o mundo virtual, não é? estas coisas como o capo, esta tridimensionalização do corpo, nós já imaginamos isto, não é? Nós, por exemplo, a pessoa se imagina fora do corpo a ser visto como parece uma caminho virtual que anda à volta, pode estar em todo lado, não é? Podemos estar próximos, podemos estar a ver portanto, aquilo que é, é criado, digamos, já foi imaginado de alguma forma, eu acho. Nós já imaginámos, portanto, é uma forma de, ok, deixa cá então. Fazer coisas que a gente imaginou, não é a reprodução da realidade que já existe, não é? Porque aí não, não, não evoluímos, não, não nos é possível, ou mais difícil, não evoluímos, não só retraímos, não é? Ficamos, limitamos principalmente a, a, física, a parte da fisicalidade, da esta corporalidade de, de sermos este corpo, não é? E da, a, a nossa relação com. Usa o ambiente, uma, essa a realidade, quer física, quer visual, que é física, que é virtual, é, também é a realidade, não é? Aí um, pronto, queria mencionar esse aspecto. E então eu passo aqui, vou passar um então link aqui também. Porque eu achei muito interessante este aspecto desse, do seu trabalho. Da figura. E até estava assim pensando bem, como é que é o meu capo aqui, entende? Onde é que está? Eu acabei mandando dois equipamento. Ah. Isso. Tem som. É, Tem tu... está. Something É, 3D, é feito com o up mas aí a figura não é tridimensional. É 3D, mas é bem é né? encarnada. É é é né? Portanto, é já há é uma aplicação do mock é. num aplicativo que põe as figuras em, em cabo. A figura da pessoa e põe o mock por cima. É, eu acho que fica importante de, de, de mostrar um pouco deste, deste aspecto. Paulo, Deste aspecto De do ser a captação mocap que normalmente uhum. é uma, uma uma figura uma personagem 3D não é tridimensional uhum. e você utilizar a figura da silhueta que é da pessoa e pôr por cima é? ficar uh, o movimento como se fosse uma uma a silhueta 2D não é a figura é, e tinha uh, uh, o, <coughs> o de tudo da silhueta e às vezes apresentava algum defeito, porque dependia muito da luz, né, porque ele trabalhava com o intermedio. Então, não sei se vocês notaram, tinha um vínculo ali que apareceu, que era uma dessas deformações, mas que, que isso é quase um erro que se expor, mas que pode ser afirmativo. É, também achei, achei interessante essa afinidade entre, e também comigo, eu gosto muito de, de, não é até acho que tem a ver a integração do erro na própria poética. Uhum. Não é de, não é a pessoa planeia uma coisa e a coisa não. Ah, aqui um erro, não. Não, isto não da pessoa integrar esse erro. É. Tem a ver com a estética, não é de e aqui com, com o o Henrique, não é tem um pouco também desse oh, lado. É? O aleatório, Deus. portanto até é curioso, não é? Estamos aqui os dois que estão presentes no painel, que as pessoas de alguma maneira não conseguiram vir ou algum problema. Uh, e de ser, de haver esta afinidade de, de, dos trabalhos, não é? E do, neste caso, da, da aleatoriedade e da distorção, que é uma coisa também é rara, não é? É um pouco rara de, desta integração do erro, da deformação, não é? No caso do, do, do, do trabalho do Henrique e do, do Rian, ser a, a, as imagens que aparecem e não é só ver se assim, a coisa em determinada resolução parece estar tá mal, não é? Sim. Tem esse aspecto de... que eu acho bem interessante de... disso ser, é? tanto a definir a estética. A estética, a estética, poética. Isso. Uh, agora, eu... Uh, a pessoa com quem colaborou, não é? É bem. É, digamos, é bem sofisticado um pouco, porque é o um MOCAP, já é e depois é essa outra uh, adição da silhueta que vai pegar o movimento. Também é aleatório, o movimento vai pegar, depois é a cena do som. Portanto é bem. parece uma coisa simples quando a pessoa vê, não é? Mas por, por, por dentro. E a mesma coisa, a mesma coisa com, com o vosso sistema, não é? Tem um bocadinho lá no, no Pure Data, não é? tem assim, todos os objetos todos, aquelas... Porque é jogar já com, neste caso, a questão audiovisual, não é? Do, a interação e também com, uh, quer a captação física, não é? O, quer a captação uh, do movimento, quer a, a captação do som. Aqui, o som, que você falou, portanto, também aleatoriamente, só não percebi a, a, a origem do som, ah, você falou com o músico, exato, que deu. Isso achei também muito interessante de Sim. ser, uh, portanto, aquelas imagens gráficas lembrar os scores da música improvisada, não é? Já não há anotação, mas eles fazem aquelas, aqueles símbolos para representar o tipo de qualidade de som, certo? E aqui também eram aquilo, aquelas revistas, eram tipo qualidades de movimento, não é? Um avião, um não sei o quê, tipo de... É, claro. Bem interessante a relação com as qualidades que movimento lá, do, do aband. De... achei uhum. bem, bem interessante. Você trabalha com a equipe de programadores que trabalham com você ou como é a equipe de Não, infelizmente não, né? <risos> Mas, foi é. Minha voz está com é estou escutando aqui aí, tá bom? É voz. É. Então, eu estou preocupado. Faz um Tá melhor assim? Deixa ah, eu ver. Ah, melhorou. Obrigada. Sim. Ah, tá ouvindo? Certo. Tá, ótimo. Então, é, eu trabalhei com ícone quatro programadores é. é, para fazer o Valer de Starlight. Um deles é, que trabalhou com a câmera e a, a questão da, da captura das silhuetas, né? Sim. E os outros três trabalharam com. A gente teve que. A gente foi. Conseguiu com um estúdio de Mocar lá em Curitiba. E, e daí era um sistema proprietário, Python né? E, e a gente trabalhou com Blender e Python, os programadores. Então, a, os marcadores do, do, do, do, do, do que tinha no Python do no caso do bairro, não coincidiam com os marcadores de, de que eram utilizados para o Blender e o Paz. Eles fizeram toda uma adaptação e, e conseguiram, então, com alguns defeitos, aí, né, <risos> tal, mas conseguiram fazer essa ligação. Foi super bacana, né? Na verdade, aí, na comunidade lá do Blender, isso foi... Um acréscimo, né? Você estava falando é, da comunidade do Q-Data, o da que ser implementado. É, não São é, coisas fantásticas, né? Que é o mundo inteiro pensando juntos, por isso que é tão rápido, né? E eu pude viver um pouco disso mais perto, né, trabalhando com, com os programadores, né? É, meu trabalho eu deixo mesmo com eles. Que legal, hum. é, eu, eu até, na minha tese eu falo muito porque a gente aqui na, na América Latina, não? a gente tem que, que ser criativo né? nesse sentido da tecnologia, da, é. da, da, da gambiarra mesmo, né? a gambiarra tecnológica. E acho que isso é bem interessante, que é, é diferente o jeito de a gente trabalhar assim, que, por exemplo, num laboratório lá nos Estados Unidos ou na Europa, que tem todo o equipamento certo, tem o um melhor programador, o um melhor não sei o que, a gente aqui se vira de, de várias formas, né? Eu acho bem interessante porque isso, isso cria outro tipo de de de processo outro outro tipo de de resultado também né que que é bem que é bem bacana né que que, que acho que é. É, que também não existe o em outro difícil. lugar oportunidades criativas verdade a gente cara assim né graças a Deus nós somos levados é mesmo aqui neste vamos pronto, vamos assim fechar um pouco mas eu queria relacionar porque para nós é muito é interessante porque estamos aqui começando com este laboratório de, de mocap não é uhum. e é interessante perceber a, a maneira como você aplicou e não é os problemas que há ou não de aplicar essa captura que é feita uhum. noutros tem que tem que usar outros aplicativos dependendo o que você quer fazer uhum. tem que utilizar outros aplicativos para ir passar a animação para lá e trabalhar fazer neste caso Aí você foi uma instalação interativa, né? Normalmente a pessoa mesmo para fazer uma animação, cinema de animação, tem que passar para outro aplicativo de animação, é, porque o sistema de captura é só para capturar, é só para não é, é, não é para um produto final, é? Né? Ainda que seja possível também um pouco. Ah, então, As meninas... eu fiz um outro vídeo, um vídeo dance. Making of, uh, e, e, e é o making off e criei o Fiodata, o making off de novo estúdio de uma casa, né? Isso, acho muito é então, interessante. É, então, eu posso passar depois o vídeo, e é, ele depois... tem que ver mais um vídeo em seis minutos, aí não acho que não há é o um caso de passar. É, mas eu vou fazer, estou coletando vários vídeos para passar depois do programa, Aí fazer um ser treino, um... Vai ser noutro no canal, porque este canal não dá para incluir o, a tela. Ele é só streaming, não é? É, este é só vídeo. Mas aí eu vou tentar o, o YouTube. Surgiu um problema, mas eu vou tentar para fazermos isso. Porque acho que seria entretanto uma extensão deste programa, desde encontro. encontro. E há várias daí pessoas que têm daí, e não tinham. havia é. um tempo. Há um... Isso já era para ter sido assim todos os dias ter. Esses, alguns vídeos de pessoas que já participaram ou outras que não puderam participar e aí tem o seu trabalho incluído. Aí, muito obrigada, Lali. Foi foi um prazer muito e a sua contribuição, porque assim tem tudo a ver, entende? Uhum. Especialmente o ter utilizado também o, o mock -up, não é? E você ser uma referência na dança tecnologia do Brasil. Você trabalha até há mais tempo que a Ivana e Santana, certo? É, eu comecei em 89. Quer dizer, em 99 não. Na verdade, eu trabalhei com pessoas que nos anos 80, né? 86, uau. Então, 86, é, 80. Pois, uau. Então, e ela está fazendo doutorado. Então, para nós é um prazer, é uma honra você estar aqui, não é? Porque é importante ter essa contextualização, porque é muito, eu, eu sou, para já, eu sou portuguesa aqui e apesar de haver a, a Ludmila, não é? Especialmente aqui na a Ludmila Pimentel, a, do, a professora, a doutora, aqui, não é? A, ela, pronto, faz um tipo de trabalho que ainda não está utilizando o mocap, não é? Uhum. E aí parece que é uma coisa dissociada, não é? E, e acho que é bom e importante haver esta interligação entre pessoas da mesma área, que é, não está é difícil, por vezes. E ter este lado também, o lado da tendência da dança-tecnologia, que é mais a somática. É? Que é mais esta, estas outras abordagens, que não é tanto para o resultado final de uma coisa que está fixa, mas de uh, uh, jogar com o público, com as pessoas que vêm e participam. Com estas abordagens à dança, que proporcionam outro tipo de trabalho. Não é? Hum. Como o que nós estamos a tentar aqui concentrar, não, não ser... Uh, claro que eu integro também outros, mas procuro que as pessoas toquem... Porque o somático está em todo lado, só que não é ênfase, não é? Só que se não é ênfase, até a bailarina que faz coisas como só com forma, não é? O outro, está lá uma somática, só que não é a concentração, o ênfase do trabalho, é mais a forma visual, o lado visual ou o é, é somática que aplicada aos ao técnicos. de Exato, não é? portanto, tem essa ênfase, desse, nesse, como, é que ela, não é? como é que nós conseguimos percepcionar ela no trabalho, não é? E Sim. acho que é, para mim é muito importante termos este, este tipo de eventos, não é? Que tenta dar a conhecer um pouco melhor estas várias, o que é que, para já o que é, que é esta tecnologia e o que é, que é esta vertente, porque realmente há, muita, há muitas abordagens, é? que é a mesma matemática, mas pronto, tentar definir assim umas relações, umas afinidades. E aqui eu estou pensando no nas interfaces que eu que eu desenvolvi no meu doutorado. que isto é para além dessas, não é? Está por trás a abordagem, a dança que se tem. Uhum. E aí como é que a pessoa utiliza que seja que a tecnologia for, que que tenha de interface for, o trabalho que fica diferente se eu tenho uma abordagem, se eu faço balé, se eu faço improvisação, e se eu tenho a atitude, não é, já com essa atitude de eu me submeter à tecnologia que me é apresentada, ou eu até querer falar com os programadores para criar, não é, criar-se uma tecnologia diferente que se adapte ao aquilo que eu quero fazer. E, Portanto, sim. eu acho que tem havido aqui uma alteração no desenvolvimento desta, destas tendências da dança com, com estas não é, com estas possibilidades, estes meios, de inicialmente era era dado assim umas coisas, a pessoa nem tinha tempo de fazer nada e ficava assim com uma demonstração e a pessoa nem, nem, já nem, nem sabia nem, nem tinha a ver a sua, a sua abordagem à dança, não é? E já é. Lá vai muito tempo, é? já há 30 anos, para aí ou mais que se desenvolve o trabalho, bem, até mais tempo, mas pronto, não falemos assim nas primeiras pessoas isoladas quase que faziam o trabalho assim com computadores e tal. Muito obrigada então, mais uma vez. Obrigada. É. participar desse evento, eu vou colocar então um link para aquele meu outro vídeo, gostaria de, ah, tem o um vídeo da Henrique aqui já, né, isso eu ver isso. direitinho, que aí ficou meio é, lavado, que está um pouquinho deslavado, deslavado. Claro. e está um pouco ainda do dia, aqui não consegui mais É, misturar. mas é ótimo, eu vejo depois, Calma. tá bom. Então nós vamos aqui também terminar esta sessão, este painel, que eu esqueci de dizer o nome, portanto é o painel de projeções poéticas, digitais e interativas, portanto para ter assim, para se perceber o que está relacionado com o programa. Nós vamos voltar daqui a uma pausa para um outro painel, aqui que será com a relação a mesa redonda com projetos já de utilização do mocap. Em, em portanto variados, não são muitos, mas já há alguns projetos de pesquisa que estão, estão a querer desenvolver com o CAP capo. Vamos ver. Vá, até já então. Até já. Até, até. Eu vou pôr aqui o. Tá? Isso, tá, obrigado.